O Commerce Billy propõe uma uh, solução uh, bastante interessante do ponto de vista de, dos invoices, das orders, e tem uma configuração muito simples e uma lógica que aproveita bem o Drupal Commerce. Para além destas dependências aqui anunciadas, uh, precisa também do features e um, da library DOM PDF. Ao instalar a Library, devem ter sempre o cuidado de copiar a pasta font uh, do projeto Library para uh, os vossos files públicos, porque a biblioteca precisa de direito, de permissão para escrever uh, esses fecheiros e aceder a eles. Basicamente, o que temos de fazer é instalar em Libraries o DOM PDF, que traz na pasta Library uma outra fontes, copiamos esta fontes para o nosso Files integralmente. E a partir daqui temos a garantia de que o módulo vai funcionar normalmente, caso contrário, aparecem erros relacionados com as fontes. Depois de uh, ativar o módulo e instalar corretamente a Library, uh, só tem que uh, ativar o Commerce Bill e o Commerce Bill PDF e a própria configuração em Store Configuration Bill Invoice Settings desdobra-se em dois itens, os settings gerais e que estão muito relacionados com a numeração dos invoices, podendo ou nós a possibilidade de enviar automaticamente o invoice quando é feito ou completado o check-out, podemos optar por isto, se for conveniente para a loja, ou então fazer depender de um outra rule uh, Na área do PDF, o que nós temos é basicamente um template onde colocamos uh, a informação que queremos exibir na, uh, na, na invoice, não é? na, no recibo e os, os estilos estão uh, neste, nesta localização precisando de fazer override, devemos sempre ver qual é o seletor e utilizar o nosso próprio tema estávamos a falar também do Rules e é possível, uh, e o próprio módulo disponibiliza uma ação relacionada com o Billy que é o... Um, até vou colocar em Voice porque assim temos aqui os elementos todos diretamente relacionados com o Commerce Billy. Por um lado, fazer a configuração da numeração, porque além da configuração aqui genérica no Settings, podemos escolher vários tipos de, de, de numeração de, de faturação, podemos também aqui personalizar, e uh, ainda podemos chamar um componente que vem com o próprio módulo, que é o Set Order Too Invoice. Este componente. E que podem consultar, editar e alterar eventualmente. Uh, também o módulo o que faz é acrescentar dois campos no, no Order Entity, que é o Invoice Date e o Cancel Date. Não mostra o Cancel Date no caso de não haver lugar ao cancelamento do Invoice, mas o Invoice Date fica automaticamente aqui indicado. Na, quando é gerada a fatura, quando é alterado o estado, porque, paralelamente ao acréscimo destes dois campos, ainda é criado um novo State Status para as Orders, como nós vamos ver. Temos também uh, a possibilidade de trabalhar com uh, este módulo mostrando um link para o PDF do, da invoice e para isso o que fizemos foi utilizar o Commerce Back Office Orders e acrescentar-lhe o campo Commerce Order Invoice PDF e fizemos o mesmo no Commerce Back Office, Back Office User Orders para que os utilizadores também tenham acesso ao PDF e possam fazer o PDF ou fazer o download do PDF da invoice. É este, portanto, o campo que devem ter uh, em mente e que está relacionado com o, Billy, uh, o commerce Billy. O aspecto uh, da de edição destas views é este, portanto, temos mais um campo que é o um invoice PDF, como estão a ver aqui, não há qualquer link a nenhuma das uh, encomendas, significa que não foi gerado invoice, em nenhum dos casos, e ainda aqui no order history do cliente, também eh, temos um campo novo, eh, criado na View, mas também não temos nenhum link para download porque nenhuma destas encomendas aqui listadas, se encontra no estado eh, Invoiced. O que vamos fazer é, eh, em qualquer uma destas situações, alterar eh, isto. Se repararem, e porque eu estive a testar anteriormente, nós temos aqui o ID 29, que, se, que foi convertido no 2014, um, portanto, o ano e o mês da uh, produção deste, um, o ano e o mês não, é o ano e o número do invoice numa, numa, numa sequência, não é? E assim por defeito, se eu neste momento uh, fizer um quick edit e colocar Uh, a order em invoice, portanto temos o, o state e o status invoiced e gravar. O que nós temos aqui na realidade é uh, já uh, um invoice pdf que podemos fazer download. Uh, a partir do momento em que nós colocamos qualquer encomenda como uh, já tendo ou sendo emitida uh, fatura ou o Invoice, o que vai acontecer é que o link vai aparecer aqui, portanto, este estado vai mudar. Vamos ver o aspecto uh, geral, ou default, eu não fiz qualquer alteração, é isto que é dado pelo, pelo próprio módulo, uh, simplesmente um cabeçalho, portanto, que, que podemos carregar o logo como quisermos, os dados da empresa, a data, portanto, um aspecto muito normal de fatura e estando num país em que seja possível emitir faturas desta natureza e mais livremente do que em Portugal, claro que isto é uma solução bastante interessante. E ainda tem o rodapé. Tudo isto é controlado através do settings, a área do PDF, do próprio settings do Billy Commerce. Se visitarmos a mesma encomenda, portanto que era a 29 no utilizador, já vai aparecer naturalmente o link e o próprio cliente pode fazer o download quando é disponibilizado o invoice e também consultar a fatura ou guardá-la uh, no seu interesse. Portanto, é esta uh, a solução para o Bill Invoice Settings. Uh, oferece um template, uma numeração sequencial. Até podemos uh, verificar o que acontece neste momento, fizer o Quick Edit e colocar esta nova em invoice Portanto, ela passa a ser 2, naturalmente. E, uh, e deixa, portanto, deixamos de ter o ID uh, da ordem, pelo menos visível, porque uh, é convertido aqui, uh, eventualmente se editarmos o ID, ele permanece, não é? Uh, o, que, o que acontece é que aqui está a fazer o override, se isso for importante, é uma forma também de controlarmos aquelas em que já foi emitido fatura e não emitido, mas eventualmente criar uma outra visualização com as encomendas já com fatura e as que aguardam a emissão de fatura. São várias as possibilidades, como veem o módulo é fácil de implementar, relativamente fácil e tem um resultado final bastante interessante. Fica então esta sugestão para mais uma funcionalidade do Popal Commerce.